Bem-vindo ao curso de Formidim Framework. Eu sou o Reinaldo Barreto, essa é a parte 6 do nosso curso, Dados Legíveis. Você vai aprender nessa aula, alterar o ambiente gerado pelo CIGEM e tornar os dados mais legíveis para o seu usuário. Resumo das aulas anteriores. Você aprendeu sobre o histórico do Formidim, quando ele começou e como ele chegou hoje no GitHub. Você aprendeu a baixar o Formidim em formato zip do GitHub, não em formato git. Você aprendeu a instalar e configurar um ambiente do WAMP Server para desenvolver com Formidim. Você fez a sua primeira aplicação utilizando o Cgen, partindo de um banco de dados já modelado. Lembrando, o Cgen ele apenas acelera o processo, te entregando código pré-pronto para o seu sistema utilizando o Formidin Framework. Você entendeu onde nasce a aplicação e como ela funciona a partir do, do index. Você alterou o menu e entendeu como o menu funciona. Você conectou em um banco de dados e viu onde você tem que alterar os parâmetros de conexão de banco de dados. Você aprendeu aprender a alterar uma DAO e uma VO e onde busca a informação no banco de dados no Formidim. Seu próximo exercício é acessar a tela. Acesse o perfil User via navegador. Repare na apresentação dos dados do grid. Seu objetivo é deixar os dados do grid de forma legível. Lembrete, como nós vimos no início do curso, muito, muito importante. Foca no banco. Sempre foca no banco de dados que você vai ser muito mais feliz e produtivo conforme din. Então, nem sempre a vida é fácil Eu tenho um tutorial para te ajudar. Sozinho, acho o arquivo da tela, ache o local onde você terá que alterar o grid e torne os dados legíveis. Nesse momento... Isso tem um objetivo, é que você se ambiente com a estrutura e a arquitetura do Formidim. Eu sei, eu não te expliquei ainda, mas calma. Tenta se virar sozinho, é para você ver o quanto é fácil. Que coisa feia, Deus está vendo você pular o exercício e direto a resposta. Para com isso, faça o exercício. Agora que você já sofreu um pouco tentando achar algumas coisas, uma dica. No Formidim, em qualquer tela que você esteja, na barra de status... Sempre vai ter o caminho do módulo que você deseja acessar. Logo, é só você pegar, abrir seu editor de texto, sua IDE, e acessar o caminho que estiver indicado aqui na seta vermelha. Isso é válido para toda a tela. Da, do código da tela, você vai passar pelo switch de ações, ou você vai verificar as chamadas para recuperar os dados. Provavelmente você vai passar por uma classe de negócio e depois você vai chegar na DAO. Esse é o funcionamento básico. As três telas e as três camadas. Tela, negócio e DAO. O que são dados legíveis? Repare, a coluna ID Perfil mostra apenas o valor da chave estrangeira do, da tabela Perfil. Ela não mostra o valor do perfil. Diferente aqui do campo ID Perfil, que já está com o relacionamento correto mostrando o texto. A mesma coisa vale para e de menu site ativo. Seu sua tarefa será transformar esses dados em dados legíveis que o usuário consiga bater o olho e entender com facilidade. Sempre que você tiver com formidin, fizer uma consulta banco, o array do formidin sempre vai seguir esse padrão aqui. Imagine que você fez um select numa tabela, que tem duas colunas, e você está vendo na primeira coluna o registro 0 e o registro 1. Um. Na segunda coluna o registro 0 e o registro 1. Um. Aqui é o título da coluna e aqui é o número da linha. Se você pegar qualquer coluna, o mesmo número de linha, você está vendo sempre o mesmo registro. Vamos a acesso perfil menu user, aqui é o arquivo da tela porque nós não temos a informação de que é uma DAO e nem temos a palavra CLASS, o que indica que não é regra de negócio. Repare nas linhas 96 a 120. O que está acontecendo? Na linha 96, ele faz uma chamada a SELECT ALL Paginator. Então é aqui, nessa linha, que ele faz uma chamada ao banco que re recebe os dados que vêm do banco. O que tem abaixo aqui é tudo referente ao grid, como, por exemplo, o número total de registros que aparecem, como ele vai fazer o update dos campos, a criação do, do grid, entre outros elementos. Isso aqui é só o código do grid. Vamos entrar em Select All Paginator. Aqui... Lembrando, nossas classes de negócio, nesse instante, elas estão bem simples. Elas estão quase que servindo como um menino de recado entre o DAO e a tela. À medida que nós formos avançando com o código, você vai ver que isso aqui vai complicando. A classe de negócio simplesmente chama DAO. Então, vamos acessar a DAO. Aqui na DAO, nós paramos no Select Paginado. Repare que o select paginado sempre executa um SQL normal. Nós temos um SQL básico com a concatenação do ER. Lá no select básico, eu já alterei para resolver o problema. Qual, qual foi a solução que eu adotei? Eu fiz um select com subselects que trazem para mim a descrição do nome do perfil e nome do menu. Vamos verificar na tela como ficou o resultado da, da alteração do nosso SELECT. Chegando aqui na tela, acessando Acesso, Relacionar perfil com o menu. Opa, nada mudou. O que aconteceu de errado? Simples. Nós não alteramos o código do GRID, nós alteramos só o SELECT. Vamos no código da tela... Aqui embaixo, lembrando, esse aqui é o código do grid. E aqui eu tô, você está dizendo quais são as colunas que você quer que apareçam. E quais os nomes. O primeiro elemento é o id da coluna. O segundo elemento é o label que aparece para o usuário. São os únicos atributos que você tem no add column Não. Mais uma vez a dica. Segura o Ctrl, clica... E aqui você vai ver tudo que você pode fazer no método addColumn. ID da coluna, nome do label que vai aparecer para o usuário, tamanho da coluna, alinhamento. Esquerda, direita, centro, justificado. Ok? Alt, seta para a esquerda. Vamos voltar no ponto que nós estávamos. Agora é só editar e colocar os nomes corretos. Nesse instante, eu já editei, como eu quero que o grid apareça, já fiz algumas melhorias, vamos ver o resultado, já volto para explicar, mas está aqui o código. Recarregando a tela, opa, o grid já melhorou, nós temos aqui ó, a lista dos perfis, as listas dos nomes, porém eu continuei mantendo o id do perfil e o id do menu, foi uma escolha minha. Se você não quiser mostrar essa informação, é simples. Você volta no código, na parte do código da tela e simplesmente omite a coluna, apaga a coluna. Eu vou só comentar aqui a coluna. Vou voltar no código da tela. Tá aqui. Eu tenho agora só os nomes. Semelhante ao que tinha antes. E aí fica mais fácil para o usuário conseguir entender como é que está o relacionamento. Vamos explicar só um pouquinho mais sobre o grid. Aqui, essas linhas da 93 a 104... Elas são só variáveis que serão utilizadas aqui no grid. O grid começa na linha 105, onde eu criei um grid, dei o título do grid, disse qual é o campo da chave primária, o array dos dados, a quantidade máxima que vai pegar no paginador, a quantidade máxima de registros, como ele vai atualizar os campos da tela, a URL do grid e as colunas que ele vai mostrar, depois eu dou um show grid, é basicamente isso, aqui eu estou dizendo no campo de data que eu tenho o id data de inclusão, o nome que vai aparecer para o usuário é esse, não defini um tamanho, geralmente eu não defino, porque o formidim consegue se ajustar sozinho, e eu disse qual o alinhamento que eu quero. Isso não é tudo sobre o grid, o grid é um elemento bem avançado. Mais à frente vocês vão entender. O que você aprendeu na aula 6? Você reforçou a questão da alteração da DAO e da VO, alterou, aprendeu o Array GIN, alterar uma grid, alterar a label do form e do grid para que os seus dados se tornem legíveis para o usuário. Então você começou a manipular... Da tela ao banco, do banco à tela, deixando uma aparência melhor para que seu usuário consiga entender os dados que estão no grid e alterar os labels que estão nos campos.